Long Night, eu recomendo. É bem legal. Léo, deixa eu fazer uma pergunta. Você é um cara que jogou bastante jogo, né? Das antigas aí. E você acha que a gente vai evoluir forte aí, por exemplo, uma Netflix aí de streaming de jogo? Você acha que a gente vai... A, a, a Xbox... O, o Xbox Google. tava tentando fazer isso, ah, né? eu botei o Google Stadia, não tem? É, mas deu para trás, né? Não sei se você acompanha essa história, Léo. Acho que sim, né? Se é o cara que é ligado nos games aí. E não deu certo, né? Primeiro que os jogos não rolavam bem em stream, porque, cara, imagina, né? É, jogo, gráfico, é uma coisa é, precisa ah, de processamento, né, cara? Ainda mais os de hoje, né? Você pega aí quatro. O problema não é o processamento, Adriano. O problema que estava acontecendo era o, a banda da internet tem que ser boa para não ter delay. Né? Também, né? Mas o processamento, Também, né? o processamento tudo, é bom. Tudo, tudo isso se envolve, né? a banda da internet tem que ser boa, o computador que você tem, tem que ser bom. Então é assim, aí. É, eu vi que, é, que eu vi que a Netflix está com esse projeto aí de streamar jogos, né, meu, para os usuários. É, tem que esperar para ver. Eu não, é, eu não novo, ver. né? Acho que toda tecnologia é nova, igual quando a gente falou brincando, 8 bits, que bosta que era olhando lá atrás, mas enquanto alguém ah, não, não parar, é boa, cara. Mas enquanto alguém não parar e tentar fazer, e a primeira vez vai ser meio zoado e aí vai Sim. melhorando, né? Nunca vai fazer. Então eu acho é. muito legal a Netflix não, não, não, não fazer. Saiu. E o International no Superstar Soccer do Super Nintendo. Alguém achava que na época que podia ser melhor? Não. Que podia fazer coisa nenhuma. Quem achava, cara? E você viu o que vem saindo de futebol de lá para cá? Né? Coisa surreal, mano. Eu acho que foi. Eu acho que é legal o Google Stage, né? a gente tentarem fazer. Porque, assim, então, se ninguém então... tentar. Nunca vai ter algo nesse nível. Ninguém então, vai, né? Mas é, eu acho ainda que a gente tem um chão para isso ainda. Eu, Mas eu, se eles eu, nunca eu, começarem, né? Adriano, nunca é. vai, nunca vai começar. Então, eu achei legal então, eles terem começado, entendeu? Eu achei ótimo, eu achei ótimo. Mas, tem que Mas eu, acho que, eu acho que os consoles estão com dias contados, eu acho que não dura muitos anos não. A, ideia, opinião, do, né? a ideia do Stadia é, é era essa, era você não precisar mais depender de hardware, é o que estão falando. É. Os videogames modernos não vão mais ser hardware, vão ser placas de rede fodida para você contratar bandas de, de internet boa, para que seja rápido a conexão e você processar tudo nos servidores. Até é, que... Você tem razão. A Acho que quando era isso. Quem assinou da Google o experimento aí, né, que eles fizeram do State, recebia um controle e uma. O controle ele conseguia. Ele um... não recebia um. Esquema direto. Um SB, era um alguma coisa para você colocar no hardware não? ou é só não? Não, não, era só, só o controle, só que o controle, o controle? Ele tem uma conexão diretamente com o servidor. Então ele diminuiu o delay. E assim, ah, vamos ser é. bem sinceros, acho que a gente conversou isso em algum papo. É tipo que eu brinquei da briga da Intel com a AMD. Não é só porque a Intel é melhor que a AMD, que a AMD é uma bosta. O que significa isso? Não é só porque tinha alguns delays, dava algumas travadinhas, que a solução do Google Stage é uma bosta. A solução não é uma bosta. Ela só não é real-time igual os videogames. Sim, é, é lógico. Assim. Muita galera meteu o pau, ah, é uma bosta. Não é uma bosta. Ela só não é tão boa quanto jogar no console. E assim, igual eu falei, alguém tinha que inovar. Alguém tinha que começar a fazer processamento em cloud para dar streaming de jogo. Se alguém não fizesse, a gente nunca ia evoluir. Agora, tenho certeza que a Google tem bastante know-how para começar a evoluir. Logo, logo eles lançam alguma coisa aí, vocês vão ver. Eles vão ter feito. E assim, a ideia é excelente. É multiplataforma em questão de plataforma digital, de, de hardware. Você pode jogar no netbook, no celular, no notebook... Você não precisa mais ter um hardware potente para jogar um jogo em 4K. Então Eu a ideia vi. dos caras é As muito boa. Não sei se o Léo vai concordar, o André e o El você, Elcio. É, nem sei se essas grandes marcas também, no meio, não queimou aí o... É, é, porque... Claro! Os caras é, devem estar tá é... na mão de perder, de perder mercado é. também, né? Não sei, o que vocês acham? Imagina, uma tecnologia, imagina <risos> uma tecnologia dessa. Imagina uma tecnologia dessa de de jogar por streaming na, na, na televisão. Mas as empresas aí estão. Imagina, Léo, tão... um, um Playstation 5 aí vendido a 6 conto, 8 conto. Aí você tem um serviço de streaming que te entrega uma experiência boa. Sei e lá, se funcionar, cara, do jeito que tem que funcionar. Você paga empresas... 100 conto por mês aí eu pago, cara. E não, con... é não compro um console. Né? Só que aí tem que ver também o ganha-ganha, né, Adriano? longo prazo, sem conto por mês é muito melhor do que você comprar o um console. E eu vou te dar um exemplo. É... Ah, sim, com certeza, que você, você não já... compra o um jogo. Você já... tá lá todo ah, o catálogo para você usar. Não, né? e, você, e você fideliza. Eu vou te dar um exemplo. Ah, sim. Já viram... Tem... Lembra que antigamente, Adriano, a gente precisava comprar... jogo O jogo não é programa para tudo para estar no computador? Vou dar um exemplo famoso. Um Photoshop custava uma bala. Uma bala, cara. Aí, se você for ver... Agora o Photoshop custa acho que 60 reais a mensalidade. Só que é o quê? É mensal, é serviço. Você paga o serviço do Photoshop. Aí você fala, ah, 60 mensal, eu que sou fotógrafo, eu trabalho com design, é de boa. É, só que você está fidelizado, você está pagando todo mês, Em médio prazo, isso para eles é muito mais vantajoso do que ficar e melhor. Mata a pirataria. Vender uma cópia, né? Vender uma cópia. É, e mata a pirataria. Ah, então, sim. Como é que você vai isso? Como é que você piratia streaming? Não, tem jeito. Como é que você piratia serviço? Né? Tem não um pirateia mais. Então é legal que é vantajoso pros caras. E assim, dá pra fazer igual qualquer streaming que não seja de jogo faz. Tem um pacote padrão, um pacote maior. Aí quando você vai ver, é igual eu tava me pegando esses dias aí, né? Antigamente a gente gastava uma bica com TV a cabo. Agora você vai ver... Ah, não, tá de boa. Netflix, 30 reais. Aí você começa, é... Netflix, 30 reais... Amazon Prime 20 reais, Disney Plus, aí você vai ver se tá pagando já já quase 200 conto também. É isso mesmo. Então assim, vai ter, eu acho que vai ter uma transição boa, eu acho que os consoles em certo momento, não que eles precisam acabar o físico, eu acho que vai ser uma linha muito mais assim, é pra ter uma boa banda, uma velocidade de internet, pra você garantir, porque você pega um netbook, um notebook que não tem uma banda boa de internet, não a, a, a rede, mas o adaptador de rede do seu notebook, ele tem problema com rede para chegar realmente a quantidade de, de bytes lá que você precisa para fazer uma transmissão boa. Então talvez o futuro dos videogames não sejam mais placas de vídeo, processadores, sejam placas de rede, por exemplo. Sim. E acho que isso é muito legal. Ou Sim. controles que conectam diretamente no servidor nuvem para você ter menos delay. Então acho que Sim, é uma tendência talvez do mercado no futuro mudar para os consoles ou até computadores PC, a gente não tá mais comprando placa de vídeo, placa de processador potente, sim, essas coisas aí para que vai ser tudo na nuvem em si o processamento. Então acho, do cara, acho muito legal a Netflix, a Google ter começado isso. Porque mano, logo logo vocês vão ver, os cara vai lançar coisa mas, aí. A pô, ideia né? é boa, mas ela tem, a gente tem que ver na prática isso, tem que ver funcionando para é, saber então, como é. Exatamente. Vir. Por isso por isso que eu acho que ele é muito experimental. Mas assim, a Google, galera, os caras vão dominar o mundo, viu? Fiquem... Ouçam o que eu tô falando. Eles não dão ponto fora da curva. Eu o o Stage, assim, eles já aprenderam no ano passado com erros. Eles não lançariam o Stage para ser um fiasco. O Stage, na minha opinião, foi uma puta prova de conceito. Eles validaram né, alguma, alguma coisa que eles vão lançar aí a médio prazo que vai acabar com essas coisas todas. E eu lembro que eu acho que eles até estão juntando com a Microsoft a Microsoft também estava nessa linha, eu acho que eles fizeram alguma coisa, teve alguma coisa que saiu aí de notícia, que a Google e a Microsoft estavam juntando. Mano, se esse bicho se juntar para fazer alguma coisa mesmo, se prepara aí, que vai ser foda o bagulho. Ô, Léo, eu vou mudar essa linha do... do... Não, só porque eu tá indo nessa linha que o Adriano estava falando de, é, de nicho, né, cara? Porque você está falando, ah, vou fazer um negócio na nuvem, o que, que os, os vendedores de console vão fazer? Microsoft é uma delas, né, que vende o Xbox. Então, se você junta ou se ela tivesse juntado, por exemplo, o Google, com a Sony, você quebra essa barreira, né? São duas empresas que estão se juntando e se acaba continuando no mesmo mercado. É, eu estava pensando aqui fazer até uma analogia, por exemplo, quem sempre fala do mercado de energia, né? Por que que se usa ainda tanto petróleo no mundo, né? Porque ainda tem o lobby das empresas e tal. Então, a partir do momento que essas empresas começarem a, a elas investirem nessas outras formas de energia renováveis né, e mais limpas, elas acabam lucrando da mesma forma, continuam mantendo lá a sua hegemonia no mercado e melhora também a, a, a experiência do consumidor. Então, acho que talvez seja isso aí. Se juntar a Microsoft com a Google, certeza que esse negócio vem, né?